Eu quero saber o seguinte, se você vive numa grande cidade, é, nem precisa ser tão grande hoje em dia não, né? Provavelmente, eu diria não, que certamente você já passou por um morador de rua. Agora, muitas vezes por correria, por medo, por preconceito, a gente nem olha. Essas pessoas acabam se tornando invisíveis. E a gente vai trazer aqui para conversar com a gente dois rapazes, o André Soler e o Vinícius Lima, que eles, de uma certa forma, eu ainda vou perguntar por quê, mas eles se incomodaram com essa situação e eles resolveram conversar com essas pessoas, ouvir essas histórias e criar uma página para essas pessoas na internet. É, eu vou conversar com vocês já já, porque antes a minha parceira Gabriela Lian marcou um encontro com eles para acompanhar um dia de trabalho dos dois. Vamos ver. A gente marcou com o André e com o Vinícius aqui no terminal de ônibus em São Paulo. Eles já estão atrás de outras histórias de moradores de rua. A gente está às vezes andando na rua e encontra um morador a gente chega nele pra conversar, saber da história dele. O pessoal tá tão carente de atenção assim que um oi, tudo bem, como vai, o cara já se abre todo. O que, que você contou pra eles, Rodrigo, da sua história? Eu contei sobre o meu passado, que eu já tive uma vida normal, que eu tenho uma profissão e eu, atualmente me encontro nesse estado de morador de rua e eles me trataram como um ser humano normal. Eu tô feliz por alguém ter me ouvido, alguém ter dado voz, sabe, é o que eu tô sentindo. Bom, a gente está andando aqui e a gente observa que tem uma pessoa logo ali na frente. A gente vai abordar ele agora, conversar com ele, tentar saber a história dele. Ele está com um cachorro, isso é meio perigoso, mas vamos tentar. Beleza? E aí? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Bom, é um oh, valeu. Obrigado. Morder, hein? Bom, então. Epa. O André e o Vinícius estão conversando com o Adriano, um dos moradores de do rua aqui, e a gente resolveu deixá-los à vontade para essa entrevista. Logo depois, eles vão tirar uma foto e publicar nas redes sociais. Eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei aqui na rodoviária. Você morava aqui dentro? Eu morava. Minha família é tudo em Pernambuco. Pernambuco é Pernambuco. E a yeah, passagem é cara. A passagem é cara. primeiro passo é reconhecer. Porque a pessoa tem uma história, ela não está lá à toa. Não, eu não queria estar aqui. <risos> mas é bom. É bom você ter sua casa, mas, felizmente a, situa a situação não está muito, tá muito boa, não. Mas vai, vai melhorar, né? Nesses nove anos que você está aqui, quantas pessoas já te abordaram perguntando sobre a sua história? Uma só. Nove anos? Só uma pessoa. E aí você vai ajudar com outro intuito, né? tão solid... não é tão... Caridade é mais justiça assim. Muito bom, Vou começar André. Por quê? O que que levou? O que que você estuda? É, eu faço cinema. Uhum. E porque assim? A gente sempre passava por moradores de rua perto de onde eu estudo, onde eu estaciono o carro. Tem um morador de rua que cuida do meu carro. E aí isso me comoveu. E um dia um grupo de amigos a gente estava conversando. E era algo incomum em todos, que aquilo incomodava. Então a gente decidiu fazer alguma coisa por eles, a gente decidiu é, contar a história deles para outra pessoa, outras pessoas, para que outras pessoas possam é, considerar eles também ser uma, seres humanos, porque eles precisam disso. Uhum. Então foi a forma que a gente encontrou. Vinícius, me diga uma coisa, algumas dessas histórias te surpreendeu mais, te marcou mais? Você foi para casa com ela na sua memória? Eu sempre volto pra casa meio surpreendido com os que estão na rua por opção, assim. Tem um pessoal que escolheu estar tá na rua, mas tem o Carlos, que é um rapaz que eu encontrei, eu tava indo pro trabalho, aí eu desci da bicicleta e comecei a conversar com ele, que eu sempre faço, sei o que. Só que aí depois, que eu parei de gravar, tirei a foto, eu... Ele mostrou uma vontade, assim, de sair da rua mais do que a dos outros e aí eu falei, ah, não sei o que eu posso fazer, né? 18 anos, com a bicicleta aqui. Uhum. Tem um albergue ali do lado, vamos lá. Aí só levei para o albergue, mas todo dia tem que renovar, sei que entrar na fila. Mas ele se virou, começou a trabalhar no albergue, então ele não precisava mais entrar na fila. O pessoal do albergue começou a ver documentação para ele. Uhum. E hoje ele tá procurando emprego, mas pelo menos já não tá mais na rua, tá lá no albergue. E... Já tem todos os documentos e é um processo, né? Agora, André, é, vocês nem sempre estão juntos, trabalhando juntos. Quer dizer, você encontra com alguns, você encontra com outros e vocês vão fazendo esse... É como se fosse quase que um cadastro, na verdade, que vocês vão fazendo de, das pessoas pelas quais vocês passam. É, a gente quase nunca está junto. Às vezes a gente, um fim de semana, sai junto para procurar um morador de rua. Uhum. Mas, assim... Não é, a gente não chama de cadastro, a gente é quase que reconhecer ele como ser humano e dar oportunidade de outras pessoas também enxergarem esses, esses moradores de rua que estão ali. Uhum. Eu acho que quando a gente faz isso e as pessoas vegem, veem que o que é invisível são as histórias delas, uhum. das pessoas, eles começam a ver esses seres humanos e verem que eles são carentes e precisam de atenção e querem conversar. Uhum. Então, a gente recebeu muitos muitas mensagens de volta dessas pessoas, da página. E uma das que mais me tocou foi um cego que mandou uma história pra gente, falando que sempre teve vontade de fazer uma página como a nossa. Então, uhum. aonde que tá isso, sabe? Aonde que... quem é capaz de ver ou não ver? Uhum. Tá muito no coração das pessoas. E isso que é importante pra gente. Uhum. André, e você... você já passou por alguma situação arriscada? Alguém já reagiu de uma forma ruim quando você se aproximou? Eu, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca passei por uma situação arriscada. Eles sempre querem conversar. Se você chega, você tem, a gente chega sempre com muita humildade. A gente é igual, nós dois somos seres humanos. É, mas a gente sabe que tem pessoas que estão na rua por opção, tem pessoas que estão na rua por necessidade. Tem pessoas que estão na rua como uma forma também de se esconder de um sistema que, quer dizer, que querem essa invisibilidade é. e que não são pessoas bacanas, que não são pessoas do bem, tem de tudo, né? Sim. Então, é por isso que há é uma certa curiosidade, de se não há algum receio na aproximação. É. Tem um risco, é. né? E sempre tem um, algum tipo de risco, também há. Então, é mais ou menos pra. Se tem um risco, se o cara não gosta de primeira, ele também já não vai chegar falando um monte, batendo. Sim. Mas se ele não gosta, a gente também não, não fica. Respeita a pessoa, isso na... também. Respeita, vai embora. Uhum. E... mas são bem poucos e... mas o pessoal acha que são todos. É, exatamente, é, é é quebrar... a grande... É. É. Página até para quebrar um pouco esse preconceito também, Precon... que todo morador de rua tá lá porque... é bebaço, fuma é, pra caramba... Porque é quê? viciado em droga... É, e... e todo morador de rua é agressivo... Mas não, você vê o Adriano, o Rodrigo, os caras conversam como se... Eu, me me assistia, chamou é. muito a atenção que é. mal você chegou, a primeira coisa que ele fez foi te oferecer o almoço, se Sim. você estava servido. Generosidade. Foi um, né, uma, uma coisa que impressiona, né? Eu vou ler um trecho aqui de dois depoimentos, porque eu fui olhar a, a, a página de vocês e tinha alguns depoimentos que me chamaram a atenção. Então eu separei dois aqui, que ele diz o seguinte. Meu nome é Paulo, tenho 53 anos, só que eu faço 54 no final do ano. Há cinco anos, mais ou menos, eu vim de Itatiba para São Paulo por causa de um teste que teve no IPEM, lá na USP, para conseguir uma vaga de emprego. Só que não me chamaram e ao invés de voltar, fiquei por aqui, vim morar na rua. Aí ele vai contando um pouco mais da história, até que ele fala de uma filha, ele teve duas, uma morreu, ele diz. A Valéria, que é a filha dele, já está moça, está casada, tem filho, ela mora lá em Mogi das Cruzes, sabe que eu estou em São Paulo, mas não sabe que eu tô na rua. Por que, que eu moro com, não moro com ela? Ah, eu não quero incomodar, já tô velho, ela vai ter que cuidar de mim e da criança? Onde já se viu? Quer dizer, é uma história em que a pessoa, na verdade, tá pensando no outro também, né? Sim, é engraçado, porque, por exemplo, no caso do Paulo, é... acho que, sei lá, não seria incômodo nenhum pra Valéria ter o pai lá. Uhum. E ele... Ele está tão condicionado a se... Os outros veem tanto ele como um objeto, uma coisa que tá lá jogada, que ele já se vê assim, fala, como eu vou... Como estar? velho, né, aos é. 53 anos. Vai ser, vai ser só mais um incômodo, tipo uma é. geladeira a mais na sala, um negócio... Uma coisa assim. a mais para ela tomar é. conta. É. Um, Você um vê que muitos, muitos casos, como o do Adriano, por exemplo, ele veio de Pernambuco. Aliás, tem esse projeto também no Rio de Janeiro, né, Rio Invisível. Também é feito no Rio. O de, de vocês Sim. é SP Invisível, SP né? SP Invisível. Ele sai de Pernambuco, vai para São Paulo e a gente acha que ele tá ali porque ele quer, porque ele não tem dinheiro para voltar. É. Não tem muitos nessa situação, sem ter dinheiro para voltar para casa. Tem uma outra história aqui muito interessante. Olha só, meu nome é Lucas, tenho 19 anos e ele é o Eduardo, de 36. A gente já se conhece há uns 7 anos, mais ou menos. Aí ele vai contando as histórias, até que ele diz que por causa das sequelas da meningite e de um atropelamento, o Eduardo teve que ficar na cadeira de rodas. A mãe morreu, então não, podia mais, não tinha mais com quem ficar com ele, porque a única tia rejeitou. Aqui, os outros moradores de rua até ajudam ele, mas quem mais ajuda mesmo sou eu, sou afiliado dele. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Com o dinheiro da aposentadoria e da pensão da mãe, ou seja, esse rapaz recebe né, um dinheiro de aposentadoria, ele me, ele me paga um curso de informática. Depois do curso, eu quero conseguir um emprego legal para a gente conseguir um aluguel. Agora não dá, porque o Eduardo já está pagando o meu curso e a gente não tem grana para isso. Mas esse é um típico caso daqueles que você fa... vocês estão dizendo que não é um cara que quer ficar na rua. Ele está circunstancialmente, e, temporariamente é. na tem rua. Um erro, tem um erro que a gente comete de achar que o um morador de rua não tem personalidade e aceita qualquer coisa. Uhum. Uma vez eu fui entregar um cobertor para um mendigo, que eu pensei que estava passando frio. Fui entregar o cobertor pra ele e ele disse, eu tenho rinite alérgica, não quero. <risos> eu não esperava uma resposta, porque pensava que ele ia dizer, ah, muito que, obrigado. Que ele, que ele teria uma restrição, né? É, uh -huh. muitas vezes tu ele, fica esperando. E ele tem esse direito, né? Tem esse direito, é, a gente é, fica claro. esperando ser elogiado pela não boa é. ação. Uh -huh. e, e ele precisa aceitar, ver... aceitar qualquer coisa e não é. é. Na verdade não é, né? E vocês devem encontrar isso, pessoas com personalidades fortes, né? Sim, você... esse prazer em, em ajudar que você teve... É muito o que a página tem girado agora. As pessoas vendo o nosso trabalho, estão querendo ajudar, indo atrás, e reconhecendo que eles, que eles são seres humanos como a gente, como um igual. Uhum. E você já tem alguma história, por exemplo, de algum retorno, de algum parente que foi procurar? Porque às vezes, como o rapaz aqui disse, o Paulo, né? Ele disse que a filha nem sabe que ele está na rua. Muitas vezes a, a vida distancia as pessoas, né? E elas ficam assim, de, sem saber o que está passando uma com a outra. Isso é bem curioso. Por exemplo, tem o Bruno que quando a família dele viu a matéria, soube da página, veio falar comigo, e aí a gente não... devido a tempo, tudo, a gente não consegue estar tá sempre procurando. Mas aí a gente... O projeto tem, tem feito tanto efeito, assim, que... tem um grupo no, na página, assim, que o pessoal fez pra ação, especificamente. Uh -huh. E aí esse grupo conseguiu, junto com a irmã dele, ao chá o Bruno e hoje ele tá na casa da mãe. Olha. É. Uhum. Imagino que seja pra vocês uma, uma sensação maravilhosa, né? Sim, sim. E voltando ao que o Fabrício falou, é, é engraçado também. Porque às vezes a gente dá, acha que o cara tem que aceitar. Uhum. Porque, ah, ele só tá lá. Mas é. inclusive a página mostra isso também. Porque a história humaniza ele e, faz, e a gente dá às vezes com uma verticalidade, assim, tipo, ah, eu tô aqui, você aí. Uhum. E aí você passa a dar como caridade, ah, toma. É como uhum. se ele tivesse uma condição inferior em todos os é, sentidos. Exato. Em todos os sentidos, não só o financeiro. É, é verdade. Agora, é, o que, que eles sabem do mundo... Um rapaz como esse de 19 anos está fazendo um curso de informática, obviamente que sabe. Mas para muitos tem uma certa dificuldade vocês explicarem o que, que é o projeto? É, a gente começa, na verdade. É, explicando porque o que é o um mundo virtual para <risos> algumas pessoas? alguns uma de Facebook para o morador de rua. <risos> alguns podem estar completamente você, você fora, né? Agora, né? É. É, na abordagem, a gente começa explicando o que é o projeto. Uhum. Muitos deles já têm esse preconceito com a internet, com a imagem. Mas essa é a nossa primeira ideia. A gente mostra o que é a página, mostra o que a gente faz com uhum. todos eles. E eles gostam, eles falam assim: pô, isso é muito legal. Vocês, dessa forma, estão ajudando a gente. Uhum. E eu. Eu abro o meu Facebook no meu celular, mostro pra eles, passo por mor outros moradores, eles falam, ah, conheço esse, não conheço, Co leio a história. Então, essa ideia de colocar eles aonde a gente tá, pra fazer essa igualdade. Uhum. Se o cara tá sentado, a gente senta com ele. Sempre a gente sempre cumprimenta, porque não tem diferença. Uhum. E, essa, e aí que tá a diferença da gente, de como o projeto tá indo bem. Eu, ah, pois não, Inclusive o... Rodrigo, que passou no clipezinho, ele conheceu a namorada dele pelo Facebook. Ah, isso já foi pós o, a, a, o, traba o trabalho não, de vocês? Não, não, não, ele já conhecia eu Já conhecia, ela, conhecia. Aí ele falou, não, eu quero aparecer sim, porque é, aí ela vai me ver de novo, eu tô com saudade dela. É retomar o contato. Mas, né? Pela acho... página de vocês que eles é. encontraram? Não, não, ele já conhecia ela pelo Facebook ah. e ele tava trabalhando pra ser designer, pra ele se formar e voltar a falar com ela. Para eles casarem. Ah, Giovanna, eles estão fazendo suruba. <risos> <risos> já é outra história. É outro tema. Tem outro tema. uns que se escondem também porque não querem nem que a família os encontre, né? Por vergonha, deve é, ter é, muito é, isso, é, né? É. Tem, é, tem. tem isso também, né? Muita e, gente que veio tentar uma vida melhor é, né, né, e que de repente não conseguiu e que tem vergonha de assumir isso e voltar. Sabe, isso acontece muito. Prometem emprego pra eles aqui em lá em São Paulo. Ah, mas e... aqui no Rio, em grande cidade, é, em qualquer eu, eu, eu, grande cidade. cidade. É. é E eles vêm e chegam aqui e não tem nada. Aí eles ficam fazendo, o que, que eu vou fazer agora? E não acabou. tem dinheiro pra voltar. Não tem dinheiro pra voltar. Viram um morador de rua. Assim, é, tem gente bom. que acha que a culpa é deles, deles virem moradores de rua. A culpa não é deles. Uhum. A culpa é da sociedade, a culpa é nossa de não estar tá ali falando com eles, perguntando o que eles precisam. Você falou assim que te surpreendeu as pessoas que querem ficar na rua. Os que querem ficar na rua, dão que tipo de explicação para estarem lá? Ah, é... por exemplo, eu tenho amigo aqui, tenho aqui meu goró e tenho aqui meu cobertor e aí eu pego uma sopa ali, um prato aqui, então... Tá bom. Suco, Tudo ali. Né? E se vocês, fosse, coisa, se né? vocês fossem moradores de rua, que lugar que vocês ficariam? Vocês passam por tudo que é ponte, por tudo que é, é viaduto. Nossa, nunca perguntaram isso. Nunca perguntaram. É. Eu já pensei uma <risos> vez... Eu já pensei, não. tenho acho que eu vou fazer ainda. Eu quero ficar um, uns três dias morando com moradores de rua. Uhum. Eu ficaria... É, no Paquimbu, porque eu tenho uns amigos lá, moradores de rua, então acho que eles me acolheriam bem. Já ficaria... Você já chegaria com uma galera. Já tem um, já chegaria... já tem um grupo lá, né? É. Eu ficaria no Morumbi pra ver o São Paulo. Você ficaria... No Morumbi pra ver o São Paulo.